Fala, pessoal, tudo bem? Bom, mais um mês, a gente né, tem uma carteira que ela vem aqui um pouquinho, né, depois das outras, que é a carteira de ISD e, obviamente, conosco aqui, mais um mês, Rafa Dortas. E aí, Rafinha? Tudo bem, Bruna? Tudo ótimo, tudo bem. Bom, pessoal, a gente fez... Né, as outras carteiras também tiveram bastante movimentação. Né, a gente teve o um evento de, de eleição, a gente comentou até no último papo com, com o Cadu, que a gente fez o um vídeo recentemente, Na carteira de SD não foi diferente. Né? Foram três modificações é, para esse mês. Eu vou falar aqui um pouquinho né, de quem deixou, quem abriu espaço no portfólio. A Rafa traga aí os nomes né, dos novos entrantes para esse mês de outubro. Bom, na carteira passada, a gente, bom, da última carteira para agora, né, a gente retirou. Horizon, que aliás performou muito bem, Horizon, perdão, que performou muito bem na empresa de gestão né, de resíduos. A gente retirou Tots, empresa de tecnologia, que também apresentou uma performance pô, relativa bem, bem boa. E Vibra, no segmento de distribuição de combustível, é, que inclusive enfim, a gente até comentou um pouquinho, ela também estava na, na Tempsim, também é, retirou. Uh, o pano de fundo da, de todas as carteiras até então tem sido um aumento ali marginal até de beta, dado né, o desenrolado do, do primeiro turno das eleições. E isso posto, os novos entrantes, Rafa? Fleury, B3 e Localiza. Bom, é Fleury no segmento de saúde, B3 segmento financeiro, Localiza no segmento de aluguel de veículos. Uh, você quer falar um pouquinho do que, que chama a atenção na. Eu acho que. Bom, Fleury, eu acho que Localiza já. Já tinha participado da carteira no passado. Também. Né? B3 também. Ah, também. então minha cabeça está tá boa. Você quer começar com qual? Com o Beleza. Fechado. Bom, acho que antes de começar com o vou contar um pouquinho para vocês como que cada vez mais né, o mundo ISD e o mundo financeiro estão conversando, estão é, falando juntos. As empresas, via de regra, como vocês sabem, né, elas captam recursos via emissão de dívidas e nos últimos anos a gente vê um movimento de dívidas ISD. Então, tem as dívidas que a gente ouve bastante, os Green Bonds, Social Bonds, Sustainability Bonds e também a nova modalidade de Sustainability Linked Bonds. A diferença desses dois grupos é a seguinte, enquanto nesse primeiro grupo que eu falei para vocês, as emissões verdes, sociais e sustentáveis, o uso dos recursos tem que estar atrelado a projetos verdes, sociais e sustentáveis, no Sustainability Linked, a empresa tem metas Empresa de forma institucional, e caso essas metas sejam ou não cumpridas, a empresa vai ter ou não desconto na taxa. Tá? Uhum. Existe uma discussão forte se há um desconto verde para aquelas empresas que estão que fazendo essas emissões, mas o que é fato, o que é dado, é que os investidores, que as empresas, né, quando emitem, quando fazem essas emissões, elas acabam acessando novos tipos de investidores, novos tipos de bolsos. Oh, tá? Isso é um, é um dado, isso é realidade. Então, indo para o Grupo Fleury, é, o Fleury ele emitiu esse sustentabilidade Linked Bond em 2021 com duas metas. A primeira, eles é, visavam reduzir em 20% a geração de resíduos biológicos até 2025. A segunda meta, eles querem atingir 1,5 milhão de pacientes das classes C, D e E até 2030. Tá? Então, o Grupo Fleury emitiu essa dívida em 2021. Tem um parecer de um terceiro, que a gente chama de second party opinion, que faz toda a análise da Fleury e descreve é, essas metas, o que, que elas querem dizer na prática. E ainda um pouco para o que a gente costuma fazer, né, o que, que o grupo Fleury faz no ambiental, no social e no governança. É, na parte de governança, o que a gente coloca aqui é que o conselho de administração tem 20% dos seus membros independentes 20% de mulheres e um dado interessante que o Fleury traz de faixa etária do Conselho de Administração. 20% do Conselho de Administração está é, com membros né, na, na faixa de 30 e 50 anos. É, na parte de... É, social e também misturando um pouco com a parte de governança, eles têm é, na diretoria executiva 4% de negros e 8% é, de amarelos, eles colocam esse termo. É, outro tema que, que é interessante para a parte de governança é o canal de ouvidoria. É, todas as denúncias que chegam via canal de ouvidoria são verificadas por uma empresa terceirizada, então isso garante uma certa idoneidade né, do tipo de reclamação, do tipo de tratamento que vai ser dado para essa, essas reclamações. Na parte social, poxa, o, o, o Fleury, acho que para quem conhece, né, para quem usa bastante, eles têm um foco muito grande em é, experiência do paciente, eles fizeram é, bastante investimento em tecnologia da informação e é, formato digital para melhorar, melhorar suas plataformas, isso significou cerca de 40% dos investimentos que eles fizeram é, no ano passado, eles também têm um programa de trainee muito forte para é, grupos de diversidade, então o último programa de trainee teve 62% de mulheres, 50% se autodeclararam como pretos ou pardos e 12% se autodeclararam como LGBTQIA+. Na parte ambiental, eles estão muito focados em firmar parcerias com fornecedores, tanto para diminuir a quantidade de resíduos gerados ou para dar uma melhor é, destinação para aquele, aquele plástico né, que ele consiga ser ou não reciclado. E acho que é isso que a gente tinha para trazer da Flori. Só mais um último ponto, desculpa. É, a gente fala muito de carbono, emissão de carbono. A Flori tem uma meta de ser neutra em emissão de carbono, net zero, até 2030. Ah, interessante. É, do lado, assim, só para complementar, a gente está vendo a Flori hoje próximo ali a seis vezes e meia, né múltiplo valor da firma é, pelo EBITDA. E a gente acha que tem um momento agora melhor de lucro por parte da companhia geração de resultado e a ação na nossa opinião ela deveria passar por alguma expansão de múltiplo eh, à medida que as sinergias com o grupo Pardini forem sendo apropriadas ali no, no negócio então é uma tese que tem um caráter eh, defensivo né de certa forma pelo próprio pelo próprio setor aí eh, a gente entende que compõem bem com alguns outros nomes né que tem até um beta né maior eh, pro, pro perante esse novo essa nova situação de mercado e que inclusive Vamos pegar aqui, né? A própria B3 né? ela se encaixa nesse grupo, né? De um beta um pouquinho maior. Mas o que, que chama a atenção, Rafa, na parte de né? ISD, no né? ponto de fundo ISD no caso da B3? Bom, no caso da B3, ela também emitiu uma dívida ISD e ela se propôs a cumprir duas metas no, no curto prazo. Essa, essa dívida ela foi emitida ano passado. As duas metas são as seguintes. A B3 planeja criar um índice de diversidade até 2024 e a B3 também planeja ter 35% de mulheres em cargos de liderança até 2026. Essa emissão ela foi no valor de 700 milhões de, de reais no um prazo de 10 anos, uma taxa inicial de 4% ao ano. Isso um pouco mercado financeiro junto com o ISD, por que a gente acha que a B3 é um call interessante é, de ISD? a B3 tem clara a sua estratégia de sustentabilidade que está baseada em três pilares muito simples ser uma companhia alinhada as melhores práticas de sustentabilidade induzir boas práticas ASG no mercado brasileiro a B3 tem cerca de oito índices é, voltados para o tema de sustentabilidade e o terceiro pilar é o seguinte que é fortalecer o portfólio de produtos e abrir novas frentes no mercado ISG em termos assim, o que, que a B3 faz é, para o ambiental, para o social e para o tema de governança, poxa, em sendo né, uma, uma bolsa, o tema mais material está ligado muito mais ao governança ao social, então a gente vai acabar focando aqui nesses dois temas. Primeiro, na parte de governança, é, a B3 tem 100% dos seus membros do Conselho de Administração Independentes, é, a, a B3... Também fala que dos 11 membros do conselho, 3 são mulheres, então também tem um percentual bem alto de, de mulheres no conselho de administração. A B3 está muito focada em proteção de dados, cybersecurity, então a B3 atualizou é, a sua. deu uma reestruturada na área de proteção é, de dados pessoais e as principais entregas em 2021 foram é, melhorar os testes que elas faziam ali, que a B3 fazia para a esse Security e também é, melhorar as comunicações sobre o tema de proteção de dados e os treinamentos, tá? Na parte social, a gente falou da meta da B3, né, de 2026, ter 35% de mulheres em cargos de liderança. Hoje a B3 já tem 28% de mulheres em cargos de liderança. É, a B3 tem uma série de programas voltados para o bem-estar do colaborador, como, por exemplo, é um programa de equilíbrio que está aí voltada em 40 opções de, de benefícios, tanto é, dar um tratamento igual para aqueles, é, aqueles pais que são biológicos ou não, é, no, é, em termos de é, pré-natal, be, benefício é, de plano de saúde. E é, o que é interessante também, semelhante ao que a, a, o grupo Flori tem, é que a B3, o C-level da, da B3, tem metas é, relacionadas à ESG isso a gente vê como uma forma de impulsionar o ESG dentro é, da, da empresa. Acho que só para terminar, a gente falou é, disso no, no vídeo de janeiro, mas a B3 tem um hub muito grande de inovação financeira, hum, então ela é. quer é, ajudar realmente é, o mercado a entender mais sobre a educação financeira e até entender mais sobre ESG. É, do lado só, eu falei um pouquinho antes, né, essa parte de beta, a B3 hoje talvez seja um dos principais ativos para, você, para a gente o mercado capturar o que seria uma melhora de sentimento em, em relação a, a, a Brasil, né? a questão da, da, da redução, de, redução de risco. Tem peso relevante no Ibovespa, enfim, tem liquidez, é um ativo ligado justamente a, a isso, ao crescimento do mercado de capitais. Redução de incerteza significa mais IPO, mais negócio, é uma busca por investimentos, né? uma maior propensão a risco no caso de investimento, imaginando que você tem um benefício de juros menores lá na frente. Então B 3 ela casa justamente muito bem é, para esse para esse momento aqui na nossa opinião. E para fechar localiza, né, que voltou para a carteira depois de algum tempo, já teve, já caminhou por aqui. É, a gente já chegou a falar bastante sobre essa parte de aluguel de veículo, né, né? no assim, o setor como todos os benefícios de acd, né, Rafa. A gente já falou, mas acho que retomando super Sim. rápido, assim, acho que a Localiza tem um, um propósito super interessante que é construir um futuro de mobilização sustentável. Acho que na parte de governança a gente já falou que a Localiza tem um conselho de administração também ativo, também é, diversificado. O que é interessante, a maioria dessas empresas tem comitês ISD, só que às vezes o comitê hum. ISD acaba se reunindo uma vez ao ano, a cada dois meses aqui a a periodicidade é maior. No mínimo, esse comitê ISD se reúne quatro vezes por ano, então a gente percebe que tem um acompanhamento grande da alta liderança na temática de ISD. É, na parte ambiental, que acho que é onde a gente pode explorar mais aqui, é, eles têm várias iniciativas, como lavagem é, sem água em toda a rede, então eles acabam com, é, reduzindo o consumo de água em média de 30 litros para 200 ml, é, um, é uma redução bem grande. Eles têm 98% da frota, ela é flat, então permite que os clientes também consigam abastecer é, com etanol, a, ao invés da gasolina. E é, ela tem, o, a localiza também tem uma, um programa muito forte em fazer com que o consumo de energia das suas lojas seja proveniente de fontes é, renováveis. Ela vem aumentando ano após ano. No, em 2021 foi 16%, em 2019 foi 14%. Eu acho que isso é um pouco que a gente. Tem, tem para trazer para vocês aqui da Localiza. Boa. É, e assim, pessoal, Localiza é um nome que, assim como está voltando para a carteira SD, volta e meia, está ali é, habitando outras carteiras do banco, um nome de qualidade, história de execução. É, nesse patamar de preço, na sua opinião, tem um risco-retorno que, ele é, que ele é bem interessante. A gente, assim para isso, né, de forma nada Floria, a gente acha que também o, a empresa, né, o ativo, deveria começar a, a precificar sinergias relevantes da combinação de negócios com a, com a Unidas. E, de novo, e, e é uma empresa que, indiretamente, também está exposta à questão de um ciclo doméstico, né? pensando, lá, de novo, em juros amigáveis lá na frente, dada essa redução toda de, é, de incerteza e uma perseguição pela espinha dorsal macroeconômica é, no mundo pós-eleitoral, é um ativo que deveria se beneficiar. Né? Juros menores lá na frente, maior renda disponível, Uh, aumento de emprego, atividade, aluguel de veículos tem uma velocidade muito grande em relação à PIB, então essas coisas todas deveriam conversar no prazo, né, no médio e longo prazo. Acho que, enfim, essas coisas né, no limite a gente tá, a carteira como um todo, está tá também mais, né, fica um pouco, tá mais doméstica, né? Hoje também, assim como as outras, eu tô olhando aqui não tem número, não tem nome, perdão, de, de commodity né, na, na carteira, hoje não tem, hoje basicamente é quem tem um pouco de disposição Lá fora ainda é a Veg ali de forma bem indireta. Então, de novo, pessoal, bora um né, recado final, também tem uma exposição maior aqui em busca dos ativos né, mais domésticos, mais relacionados à economia é, doméstica aqui no do, do Brasil. Então, Rafa, obrigado uma vez né, pelo seu, seu tempo aqui, mais um mês conosco, falando da carteira SD. Obrigada a você. Mais do que um mês a gente está fazendo um ano de carteira Nossa. SD. Super obrigado aí, Bruno, pela parceria. Obrigado a você. Mais uma vez, pessoal. Então, um aninho da carteira. Né? Olhem com muito carinho, dê uma olhada no histórico, como foi o desenvolvimento da carteira até aqui, como foi a evolução das teses. E, de novo, tem outras carteiras é, do banco. O link da carteira SD vai estar aí para vocês é, aí embaixo. Gostou, curte, quer mandar para um amigo, compartilha, para amiga, compartilha. Se inscreve no canal se não está inscrito. Obrigado pela participação e a gente vê vocês no próximo mês. Até o próximo vídeo. Um abraço.